É, nós conhecermos essas igrejas, nós sempre, antes do casamento, não adianta chegar lá no dia se apresentar para o padre, se apresentar para o pastor, vai lá, se apresenta antes, né, conversa antes, vê os detalhes antes, né, e adequa o casamento e também os sonhos dos noivos com aquilo que é possível. E daí dentro da igreja a gente tem algumas questões aí que a gente tem que ter muito cuidado na hora de orientar os casais. E por isso que a gente tem que entender. Por exemplo, a gente tem que saber que pets não são permitidos. Então, por mais que a noiva sonhe em ter o cachorrinho dela levando as alianças, para ela, para eles, para o casal, eles vão ter que casar num lugar ao ar livre. Não vai dar para ser numa igreja. Entende? A gente tem que entender que nem todas as músicas são permitidas. Então, a gente tem que instruir os noivos quais as músicas podem né, e quais músicas não podem. Mas para a gente poder tar, de, dar todas essas instruções e todos esses detalhes, a gente tem que conversar com o padre, tem que conversar com a secretária, tem que entender como é que funciona aquela igreja. Né? Tem igrejas que permitem certas decorações, tem igrejas que não permitem. E daí não é todas as igrejas, né tem igrejas que pode uma coisa, que não pode outra, que permite um, um detalhe de decoração, tem outras que não... Então, para tudo isso, você vai ter que entender a dinâmica e a organização de cada uma dessas igrejas. Então, sempre que tu tiver um casamento na igreja, esse é o primeiro ponto de atenção. Vai lá, conversa e entende como é que é o funcionamento. Pede as regras. Muitas igrejas têm lá os seus protocolos, têm as suas regras e deixa isso já definido e entrega esse documento para humanistas, para os noivos, para eles saberem como é que é o funcionamento. Outra